Olá seja bem-vindo bem-vinda à nossa disciplina transformação digital e sociedade eu sou a professora Miriam Brum Arguello e hoje vou trabalhar com vocês o módulo 3 da nossa disciplina intitulado transformação digital e ferramentas inovadoras neste módulo nós organizamos o, o material em volta da temática das transformações digitais com o objetivo de entender as tecnologias digitais relacionadas aos seguintes aspectos, a internet das coisas, blockchain, inteligência artificial e como essas tecnologias se relacionam com o mundo em desenvolvimento. Para que a gente possa ter uma compreensão mais aprofundada e ampla a respeito dessas temáticas com vários nomes e designações que muitas vezes são familiares, mas que para muitos são ainda uma novidade, é, nós organizamos o nosso material em duas unidades. A primeira delas está intitulada como a internet das coisas e a segunda, blockchain e a inteligência artificial limites e possibilidades. Dentro da unidade que trata da internet das coisas, nós selecionamos duas leituras, que são as leituras obrigatórias, e que tratam é, da temática principal dessa unidade. Então, nós temos um primeiro artigo que é intitulado da necessidade de princípios da arquitetura da informação para a internet das coisas, e o um segundo artigo que é uma entrevista é uma entrevista exclusiva com o criador do termo Internet das Coisas. Bom, nós vamos então falar um pouco a respeito do nosso primeiro artigo, que é da necessidade de princípios de arquitetura da informação para a Internet das Coisas. Bem, uh, nós sabemos que a evolução da, da tecnologia, a evolução dos próprios sistemas, tem acontecido de uma forma muito rápida e é, nós estamos né, vivenciando, nós vimos nos módulos anteriores, que nós estamos vivenciando esses processos e que muitas coisas, né, muitos arranjos e evoluções surgem da necessidade real né, que nós, ao utilizarmos essas tecnologias, uh, vamos sentindo, né, e são demandas que vão surgindo, das quais nós é, precisamos, de certa forma, resolver, responder. Ah, e a arquitetura da informação, é, enquanto uma demanda é, advinda da, de da internet das coisas, é a temática desse artigo. E vem é, nos colocar né, a, a necessidade de uma abordagem humanista e sistêmica dentro dessa arquitetura da informação. Ah, principalmente porque, a partir das experiências já realizadas, né, ah, os estudiosos né, e as pessoas que trabalham dentro dessas áreas é, perceberam né, essa fragilidade, né, no sentido de que nós precisamos de né, é, um caráter mais humanístico, um caráter que aproxime né, é, toda essa tecnologia, toda essa estrutura, de uma característica mais é, humanista. Né? Então, tudo isso precisa, de certa forma, atender aos anseios né, e às necessidades das pessoas, né, dos cidadãos. Então, essa é uma percepção né, que a própria área, ah, no seu desenrolar, no seu desenvolvimento, tem é, vindo a, a perceber e tem, então, trazido propostas né, no sentido de... Ah, trazer soluções que vão uh, dar um caráter mais humanista e mais sistêmico né, para toda essa estrutura. Um, e tudo isso né, feito de uma forma, é, intitulado pelos autores do, do artigo, de uma forma transdisciplinar. Né, e isso significa que um, não só os profissionais que trabalham né, na área da computação, na área do desenvolvimento, de sistemas, né, na área da, da, da informática, é, deveriam estar trabalhando, né, nesses tipos de projeto, mas sim uma equipe multidisciplinar, transdisciplinar, com múltiplos olhares, né, a respeito tanto das demandas da sociedade, quanto é, das soluções, da adaptação das soluções para as diferentes realidades, né, uh, porque a uh, os sistemas eles não vêm para serem adaptados né para que as pessoas se adaptem a eles muito numa via é, ao contrário né é, os sistemas é que precisam se adaptar às pessoas né e quanto mais é, essa característica for desenvolvido nesses sistemas tanto mais elas são é, absorvidas né, e inseridas nas na, no cotidiano, na vida de pessoas normais, como eu e vocês, enfim, é, passam a fazer parte dos nossos cotidianos porque fazem sentido e significado para nós, né? E não aquele exercício de nós termos que nos adaptar a um sistema, uma tecnologia, é, até porque diferente né, de, de outras situações, a internet das coisas ela está muito voltada a soluções pensadas para o nosso dia a dia, para a nossa realidade pessoal e é, talvez muito menos para questões econômicas, financeiras. Né? Então, lógico que perspaça né, é, essa área, tudo isso está muito... É, ligado à questão do mercado, à questão da produção, mas existe uma, uma finalidade que é grande, que é, vem no sentido de atender a necessidades individuais, pessoais, trazer soluções práticas, trazer mais conforto, mais praticidade para a vida das pessoas, né? para as rotinas das empresas, da, dos lares, enfim. Então, é, esse caráter transdisciplinar, ele é entendido pelos, pelos autores né, como algo importante a ser é, consolidado dentro da realidade da internet das coisas, né, para que, então, seja pensada uma arquitetura da informação voltada para as necessidades é, humanas, né, reais, e não simplesmente pensada por um expert da área da, da, das tecnologias, na área da computação, e que pode sim ser uma solução bastante inovadora e interessante, mas que não tem uma aplicabilidade real, e como tal tem uma dificuldade de integração né, na vida das pessoas. O texto continua fazendo uma discussão, e aí é, ampliando né, o, o, o local da internet das coisas, né, trazendo para ambientes maiores, é, pensando em espaços urbanos, pensando em componentes biológicos, pensando em ecossistemas é, e tudo isso ganha uma proporção, né, cada vez maior, mais ampla é, e, a, e a internet das coisas então passa a ser vista não só como algo fechado a né, um espaço que seria uma residência, um escritório, um, mas sim, talvez, as estruturas das nossas cidades, a estrutura né, mais cosmopolitas, e aí, então, também, né, com uma demanda muito grande e com benefícios reais voltados para a economia de energia, para a sustentabilidade, né? então, sistemas que planejariam aí a distribuição da energia elétrica em horários pré-programados e a distribuição também né em pontos que mais consomem outros pontos que menos consomem em diferentes horários do dia então uma série de soluções para problemas reais pensado por uma arquitetura da informação né que se serve de toda uma informação que é produzida nesse contexto e que volta né para é, abastecer aí uma série de possibilidades e de soluções que podem surgir né desse contexto uma outra característica que é muito importante, que está muito presente, os autores trazem, é que essa internet das coisas, ela também pode ser entendida, vista e chamada de internet ubíqua, porque tem essa característica de reunir né, em si várias mídias, vários sistemas que convergem no sentido de apresentar uma solução é, ou várias soluções para... Uh, os mesmos problemas, né, então, é, a convergência, né, de diferentes mídias, diferentes sistemas, diferentes tecnologias trabalhando em prol de um determinado uh, fim, né, de uma determinada finalidade. Então, uh, a internet das coisas, a partir da discussão feita por esses autores, é um campo em grande expansão, é, mas que precisa de toda uma reorganização, uma estruturação né, pensada, gestada, gerida a partir da ideia da arquitetura da informação na continuação da, das leituras propostas para essa nossa unidade nós temos uma entrevista bastante interessante com o criador do termo internet das coisas é, que é, eu acho que é sempre importante a gente conhecer o contexto em que as coisas surgem né e que elas nos chegam e como é que elas se disseminam e enfim passam a ser adotadas em diferentes setores né aqui é o autor vai contar um pouco da, da situação em que o termo foi criado, né? e aí ele vai falar de um projeto é, que foi desenvolvido para uma empresa, uma, uma multinacional, que é a Procter Gamble, lá em 1999, quer dizer, não é nada assim tão distante, né? faz pouco tempo, em que era preciso pensar num sistema para resolver a leitura de códigos de barra. E aí, então, pensando né, nessa, nesse problema real, foram propostas soluções que envolveram uma série de sistemas, uma série de, de sistemas mesmo e de programas que, é, em conjunto, resolveram uma determinada situação, então, a partir disso, para a apresentação dessa solução, foi utilizado o termo internet das coisas. E deu muito certo, se disseminou e hoje em dia é usado amplamente pelo mundo todo, né? É, o autor ele coloca assim para nós que existe atualmente né no mundo existe uh, duas redes distintas de comunicação uma delas é a comunicação humana que é aquela que nós realizamos né e uma outra é, é a gente pode é essa comunicação humana acontecendo em diferentes canais em diferentes vias a uh, o um mundo real das coisas, né? Uma comunicação que acontece no mundo real das coisas. Então, o, o autor vai dizer que é preciso fazer com que esses dois, essas duas redes, elas dialoguem, elas se encontrem, elas se juntem para que a partir disso, então, seja possível a criação e expansão da internet das coisas, né? E aí ele vai pensar e sugerir também o uso do computador, né? O computador que hoje né, nós temos, a forma como nós usamos o computador, na maioria das vezes, somos nós usando o computador, mas nessa perspectiva da internet das coisas, é o computador se usando, ou seja, ele tem ali uma série de comandos e programação né, previamente é, colocadas, inseridas, em que ele próprio vai é, fazer uma série de ações e de procedimentos, portanto, ele vai se usando né, e automatizando uma série de coisas que, enfim, fazem acontecer aquilo que se convencionou chamar a automatização né, da internet das coisas. O autor também né, vai falar a respeito de objetos, né, essas coisas, né, então esses objetos que passam na nossa realidade atual a estarem cada vez mais conectados, ligados em rede e estão cada vez mais conectados a nós mesmos de um modo inteligente, né, e esses objetos, com o passar dos tempos, né, que já é o, o autor vislumbrando o, o que é o futuro da internet das coisas, é que não só... Esses objetos passarão a desempenhar atividades automatizadas, né? mas também passarão a sentir o mundo ao redor de forma a apresentar soluções, a apresentar alternativas, apresentar coisas que nesse momento ainda não acontecem, ainda não, né? não, não estão aí à disposição né, de nós. Né? Então, a internet das coisas, enquanto um potencial de desenvolvimento, também tem aí né, uh, um futuro promissor que uh, está muito ligado a soluções práticas da vida real. Então, é um espaço aí de né, bastante interesse que uh, demanda ainda muito estudo, muita pesquisa, é muito recente, mas com um potencial bastante promissor. Um, a leitura a seguir né, que nós propomos no nosso material é a respeito do blockchain e a inteligência artificial, os limites e as possibilidades. Bom, aqui nessa, nessa parte do nosso, do nosso material que a gente é, dedicou aqui à organização, a gente resolveu trazer né, a questão do blockchain, porque dentro uh, das transformações digitais é um, uma, uma marca muito grande, né, que realmente faz aí uma virada a respeito das tecnologias que são utilizadas para transações, né? Então, é muito importante que a gente entenda, saiba pelo menos do que se trata e depois, a partir do interesse de cada um, haja um aprofundamento, uma ampliação. Uh, e a, a inteligência artificial que trabalha em paralelo aí, né? Trazendo os seus limites e possibilidades dentro dessa discussão que a gente está fazendo mesmo na disciplina, né? Bom, o que promove, então, né, segundo os autores nos colocam lá, essa expansão tão grande da inteligência artificial? né? Então, os autores nos dizem assim, que nunca foi tão barato, né, nunca foi tão acessível uh, os custos para o processamento uh, de dados né, e uso de memória. Então, assim, que com a evolução da própria tecnologia, uh, a, na atualidade, é barato desenvolver a tecnologia de inteligência artificial porque ficou mais barato e mais acessível nós temos aí né os dispositivos para processamento de informação e armazenamento memória né E aí a gente vai pensar lá no surgimento da inteligência artificial e os autores nos dizem que é, não é assim tão recente mas também não é tão antigo então a a inteligência artificial ela surge mais ou menos ali ao mesmo tempo que o computador. Inclusive, o seu surgimento até se confunde com o surgimento do computador. Né? Foi ali na década de 1950 é, que a inteligência artificial tem a sua origem, que os, os pesquisadores né, é, começam a fazer as suas primeiras experiências e começam a disseminar a informação a respeito da inteligência artificial para nós na atualidade um fator também muito importante é o surgimento das redes neurais profundas né isso é um termo também da área da computação é, esses sistemas né eles possibilitam é, hoje um grande número de dados né que são armazenados e, e, e são interligados e que permitem né, por ter aí né, vários pontos, vários nós que captam dados né, de diferentes é, bases, né? é, nós temos aí as, a, os dados que são produzidos pelo uso das redes, o uso das mídias, então, tudo isso produz dados e esses dados são armazenados. Então, criar uma tecnologia que consiga operar esses dados de alguma forma. É, combiná-los de alguma forma fazer com que eles tenham né um, uma certa um certo processo ali de depuração de organização é justamente aquilo que hoje é a base da inteligência artificial né e nós temos assim agora né que tá muito em voga para nós aqui né é o ChatGPT, por exemplo, que é uma inteligência artificial que foi lançada muito recentemente, ao fim do ano passado, ou início desse ano, e que tem trazido muita polêmica, mas que basicamente é, é a materialização disso, né? A reunião de dados que estão disponíveis nas próprias redes e que são combinados ali a partir de comandos que nós vamos dando e que vão... É, auto-alimentando essa inteligência. Então, hoje o chat GPT talvez não, não tenha uma amplitude muito grande para respostas, mas ele vai se auto-construindo, se auto-alimentando até que consiga reunir uma base de dados suficientemente ampla que seja é, compatível, né? Que seja que possa ser comprovada, portanto, seja fidedigna e que responda a necessidades reais né então essa é uma característica da inteligência artificial e que é, é um exemplo real prático que a gente pode citar agora traz riscos tem críticas tem limites muitos né nós sabemos inclusive até é, dentro dessa mesma linha né de inteligência artificial ah, há, há poucos anos aqui, recentemente, foi lançado um, um robô, né? Que também tinha aí essa interação com as pessoas por meio de aplicativos e de chats e que fazia interações com as pessoas, né? E ia construindo a sua própria base de dados. Mas essa inteligência, ela foi utilizada para o um mal, né? Então, assim, ela tinha ali alguns bugs, né? Algumas coisas que, que faltavam filtros e ela foi construindo uma narrativa que era racista, que era preconceituosa, é, ofensiva, violenta, e foi uma, uma inteligência artificial que foi descontinuada por se afastar da sua né, da, da, daquilo que era os, a sua a intencionalidade, né, de colaborar com conhecimento, com informação e de interagir com as pessoas. Então, essa inteligência acabou tendo que ser destruída, porque ela... É, Faltou filtros ali, né? Faltou uma engenharia né? da inteligência artificial para que a estrutura pudesse ter os seus próprios filtros, né? Que não permitisse determinados tipos de associação. Um, nós vamos ver agora, né? O chat GPT está aí em uso, vamos ver quais caminhos é que, né, que correções é que foram feitas e que caminhos essa inteligência vai tomar. Mas é também algo que nós estamos monitorando de perto. É importante que a gente participe, né, de alguma forma, desse processo. E blockchain, finalmente, falando sobre esse termo também, um termo é, estrangeiro, né, importado aqui para nós, a gente vai adaptando, é, que é definido, né, que eu vou trazer uma definição do, dos, dos autores, é, como uma ferramenta. É, aliás, uma coleção de ferramentas algorítmicas, ou seja, uma combinação né, de vários algoritmos que, em harmonia, vão apresentar uma solução ou dar uma resposta para problemas presentes, principalmente é, em transações entre duas partes. Né? E aqui a gente vai verificar, nos exemplos que eu trouxe, que eles estão muito ligados à questão do mercado financeiro. Então a primeira experiência de blockchain, que é a blockchain 1.0, foi para a criação das criptomoedas e criptoativos em geral. Então ali foi a origem, foi a primeira experiência, o Bitcoin foi é, a primeira produção a partir né, desses algoritmos e também teve aí né, alguns problemas, algumas correções que precisavam ser feitas. O blockchain depois 2.0 ele deixa né, essa característica de moeda, mas vai passar a compor contratos inteligentes, é, contratos que possibilitam códigos de ponta a ponta, né? E aí que também estão ligados à aplicação dessas criptomoedas. Então uma ampliação da própria é, do próprio início né, da ideia do, black, do, do blockchain. O blockchain 3.0 que aí é, vai, então, apresentar aplicações descentralizadas, que envolve transações né, mais amplas, mais complexas, é, utilizando interfaces amigáveis, então aí já é um, uma, uma, um sistema que permite vários utilizadores, né inclusive é, os autores aqui colocam interação com usuários em massa, né? Então, aqui é o que, o que os autores chamam né, da evolução da blockchain. Né? Então, um novo algoritmo que permite aí as transações acontecerem em larga escala. Né? E blockchain 4.0, que é a expansão da geração 3.0 para a indústria 4.0, que seria ah, essas soluções de blockchain como um serviço, um serviço responsável pelo registro de transações de uma empresa, é, complementando todo de um sistema automatizado. Bom, então está aqui mais relacionado a transações financeiras, a transações de negócios, né? Então tem toda a sua aplicabilidade e a gente também tem né, um, um material lá que amplia e aprofunda a discussão a respeito da temática do blockchain. Bom, pessoal, e assim a gente chega ao fim é, da nossa disciplina, desse módulo 3, esperando que vocês tenham conseguido é, assimilar o conteúdo que nós apresentamos. É uma diversidade muito grande de termos, mas eu acredito que uh, a forma como nós produzimos né, essa, todo esse conteúdo que nós disponibilizamos a vocês é possível pelo menos fazer uma primeira imersão, um primeiro contato com essas temáticas tão importantes relacionadas a esse processo de transformação digital que nós temos vivenciado atualmente. Então, eu desejo que vocês tenham realizado e que realizem experiências de aprendizagem positivas e nós encontramos, nos encontramos numa próxima oportunidade. Muito obrigada.